Campeão mundial mais jovem da história, terceiro em número de vitórias totais na Fórmula 1. Ao fim de 2022, a principal categoria de automobilismo do mundo dará adeus a uma de suas maiores lendas. Muito obrigado, Sebastian Vettel. Eu sou o Felipe Leite antes da gente entrar de vez no tema da aposentadoria de Sebastian Vettel, quero te convidar a deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal do Grande Prêmio e ativar o sininho caso você não tenha feito isso ainda para receber todas as notificações do nosso canal. Aproveita e deixa aí também nos comentários o que você achou, ou melhor, acha da carreira de Sebastian Vettel na Fórmula 1. O currículo de Vettel é histórico e é realmente uma pena que a gente tenha que dar adeus a uma das maiores lendas da história do esporte. Sebastian está empatado com Alan Proust como tetracampeão mundial, atrás apenas de outros três pilotos com mais conquistas. É o mais jovem na história fazer pole e vitória no mesmo fim de semana. É o mais jovem na história fazer uma pole, vitória e volta mais rápida. É, junto de Nigel Mansell, em 92, o piloto com mais vitórias partindo da pole no mesmo ano. Terceiro piloto com mais vitórias, terceiro piloto com voltas lideradas, o quarto com mais poles e o sétimo com mais corridas da história. Vettel dirá adeus à Fórmula 1 em Abu Dhabi neste ano de 2022, na ocasião em que, incomple... em que completará perdão, 300 GPs de Fórmula 1 para a conta. Trata-se de um peso pesado na história da Fórmula 1. Trata-se nada mais, nada menos do que de Sebastian Vettel. 53 corridas vencidas, 122 pódios, 57 positions. Mas por que Vettel decidiu, então, se aposentar da Fórmula 1? As razões são um tanto quanto evidentes. Primeiramente, o tetracampeão mundial falou via Instagram, sim, ele criou uma conta no Instagram basicamente só para anunciar a aposentadoria. Vettel disse, e aí eu abro aspas, que se comprometer a minha paixão do jeito que fiz e que acredito ser certo, não é mais compatível com o meu desejo de ser um ótimo pai e um ótimo marido. A energia necessária para se juntar ao carro e ao time em busca da perfeição demanda foco e comprometimento. Mas minhas metas mudaram, de vencer corridas e lutar por campeonatos para ver meus filhos crescerem e passar os meus valores a eles." Outro motivo para a aposentadoria de Sebastian Vettel está também em seu relato no Instagram. Aqui, o tetracampeão mundial fala de sua militância pró-mundo mais sustentável, em defesa do meio ambiente. Minha paixão vem com certos aspectos que aprendi a não gostar. Eles podem ser resolvidos no futuro, mas a vontade de aplicar essa mudança tem que crescer muito, ser muito mais forte e tem que levar a ação hoje. Falar não é suficiente e não podemos esperar. Não há alternativa. Essa corrida já está em andamento. Por fim, há uma questão esportiva aqui também. Vettel arriscou ir para a Aston Martin em meio a uma nova era técnica da Fórmula 1, na esperança de ter um bom carro que pudesse competir por vitórias e, quem sabe, títulos. Mas a realidade se mostrou diferente. A Aston Martin, de verdade seja dita, deu um passo para trás em 2022, comparando com o ano passado. E a briga por vitórias nem sequer estava no radar. Com o fim do contrato entre Vettel e a equipe de Silverstone previsto para acabar em dezembro, as condições estavam, portanto, postas. A oportunidade estava ali para uma aposentadoria de Sebastian Vettel. A nós não resta mais nada a não ser aproveitar essas últimas corridas do tetracampeão mundial e agradecer por uma das maiores lendas, um dos principais pilotos da era moderna da Fórmula 1. Reitero o convite, o que você achou, o que você acha da carreira de Sebastian Vettel na principal categoria de automobilismo do mundo, hein? Deixa aqui nos comentários. Também se inscreva no canal do Grande Prêmio, caso você não tenha feito isso ainda, deixe o like nesse vídeo e ative o sininho para não perder nenhuma notificação do nosso conteúdo, certo? Eu sou o Felipe Leite, mais uma vez, um beijo e te vejo na próxima.